Bom dia a todos, é, sou Felício Deotti Ladeira, aluno do curso de especialização em sustentabilidade na construção civil do Instituto Federal Sudeste de Minas, de Juiz de Fora. É, esse trabalho é da disciplina Uso Racional da Água nas Edificações, professora Vívia Gemiliano Pinto. O nosso grupo é composto por três alunos, eu, Felício, Jefferson William Ferreira Alves e Vivian S. Santos. Então, o nosso trabalho, é, a metodologia escolhida foi a seguinte, nós deveríamos escolher entre seis artigos, é, sendo do CAPES, esses artigos deveriam estar na data de 2017 a 2020. Desses seis artigos, nós selecionaria um e o artigo escolhido foi o artigo 2, que é cujo é proposta de rótulo ambiental como indicador de eficiência hídrica para as torneias. Fizemos um giro é, pelo mundo é, sobre esses, essa rotulagem de, de vazão das torneiras. Contextualização: a água é um recurso finito, fundamental para a manutenção da vida, utilizada como para as necessidades constantes humanas. Como a água é um recurso finito, devemos cuidar muito bem dela para que não aconteça como aconteceu aqui no Brasil em 2014, a gente teve que fazer na região sudeste uma uma redução né, na fase hidre. Evitar o desperdício da água visando a conservação da mesma para o futuro é essencial. Consumo consciente através de novos hábitos é uma alternativa para solucionar o problema da escassez deste bem. O artigo é discutir a eficiência hídrica de torneiras nacionais e é proposta a adoção do selo a ser estampado nas embalagens. Como eu disse, nós propomos um selo aqui para o Brasil, não só na embalagem também, porque pode se perder essa embalagem, então tem que ter um selo cravado também na torneira. Isso é essencial. Bantulagem ambiental. Afirmação que indica os aspectos ambientais e de eficiência de um produto ou ser. NBR ISO 14.020 de 2002. Rótulo. É um selo, inscrição, legenda, imagem, impressa, estampada, gravada, em relevo ou colocada sobre o embalagem e produto. Como eu disse, não só na embalagem, mas também no produto. Conforme o Moura, 2013, é a forma como a produção de um produto impacta ambientalmente. Como eu disse, nós fizemos um panorama mundial de rotulagem e eficiência hídrica, mundialmente usada para orientar o desenvolvimento e uso de rótulos e declarações ambientais. Foram desenvolvidos... Vários silos adotados por parte do mundo. Esse aqui é o primeiro exemplo que a gente apresenta. Um modelo australiano é Ele fala eficiência geral e comparação com produtos semelhantes. Quanto mais estrelas, é mais eficiente, né? vai de 0 a 6. Consumo ou fluxo de água menor valor, maior eficiência. Um selo. Que o Brasil vai usar como referência Está aqui classificação em estrela Quanto maior, menor a vazão E a eficiência continua a mesma Também são apresentadas informações úteis E avaliados outros aparelhos através do selo Como máquina de lavar, lavar louça, roupa, vaso sanitário Consumo em litros por uso é, O sistema europeu ele também tem esse selo que é um selo idêntico ao selo de energia das geladeiras. Você vem muito atrás de geladeira encontra esse selo. Funciona também para as torneiras. Tem letra, né? E tem as estrelinhas também que identifica quanto a vazão e a melhor qualidade de torneira quanto a vazão. Roto eficiência hídrica para torneiras do sistema europeu L. Aqui, mas modelo do selo vai de A a F. Aí aqui é separado também. O uso doméstico e uso público. Aí tem é, uso doméstico, lavatório, bidê, cozinha e uso público lavatório. Aqui mais um selo, o selo de Hong Kong. É, quanto menos gotas, menor o consumo. Aqui é quanto grau de eficiência. Vai de 1 a 4. Quantidade de gota é, também é igual. Né, eficiência. E aqui, a, quanto a vazão. Aqui mais um selo da Ásia é o um selo de Singapura, também um selo muito eficiente, é, distingue as torneiras aqui de lavatório e de cozinha, que obviamente o de cozinha é, gasta uma quantidade maior para atender a demanda, que é os utensílios da médica. então eles fazem essa diferenciação. Tá, aqui um exemplo do rótulo, é, da rotulagem de Portugal, também é, considera letra. A de Portugal também diferencia das torneiras de lavatório para a torneira de cozinha. Agora, no Brasil, a rotulagem de eficiência hídrica. Como eu disse, o Brasil não possui um panorama representativo, o que justifica o estudo. O Programa Brasileiro de Rotulagem Ambiental está sendo desenvolvido. O IMETRO desenvolve uma proposta baseada na Wells, na Austrália, como eu mostrei no primeiro exemplo anteriormente aqui. Projeto de lei número 2000. 49 de 2015, propõe o um silo pro água e exige adequação dos fabricantes. É uma proposta e um projeto. A metodologia é a ABNT ISO 14.020 de 2002, a BNT NR ISO 14.024 de 2004, a BNT BR 10.281 de 2015, a BNT NBR 13.703 2009. Testagem de torneiras comum. Ao mercado conforme as normas e suas vazões máximas e mínimas. Uso selo Procel de eficiência hídrica como referência. Tá aqui: testes com as torneiras brasileiras. Tá aqui: as marcas de AH. Essas marcas foram testadas. A vazão às vezes sob pressão diferente também, mas deu diferença considerável. E também os arejadores de contorno e o completo. O arejador de contorno teve uma modificação na vazão, mas o arejador completo teve maior significância. Os exemplos aqui de, no gráfico vão mostrar, que é em torno de quase 30, o arejador completo está na metade e o arejador de contorno está lá, uma, coisa, uma parcela insignificante. Proposta de, de rotulação, o item A, igual o exemplo de outros países, maior eficiência hídrica, Menor consumo, uma gota azul escuro, quatro tom claro. E a letra E, menor eficiência hídrica, maior consumo, cinco gotas. Também tem aqui, de A a E, quantidade de gotas. Também tem a diferenciação do lavatório e da cozinha. Uma boa proposta a ser inserida no, no nosso país, no Brasil. Uma outra proposta de rotulação né, de day out, PCCA, programa. De conscientização de conservação de água, proposta para torneiros com todas as categorias de eficiência aí Aqui também tem o selo de letras, as gotas, proposta de rotulação. Como eu disse, o selo tem que estar cravado na torneira. Enfim, chegamos às nossas conclusões do nosso trabalho. A rotulagem das torneiras visa informar de forma objetiva e clara à população o volume de água despendido no uso, oferecendo ao consumidor subsídios para uma escolha consciente quanto ao equipamento a ser adquirido. A adoção da rotulagem ambiental através do selo hídrico proposta é um importante meio para se alcançar o uso racional da água. A abordagem provoca menor impacto ambiental, melhoria ambiental progressiva e contínua e promoção de melhora da qualidade ambiental de produtos, processos e serviços. Segundo o e o de 2011, afirmam que a redução da vazão das torneias provoca redução no consumo de água, energia e nos impactos ambientais, sem necessariamente reduzir o desempenho do equipamento. Do conteúdo apresentado no artigo e das discussões realizadas em grupo, a proposta apresentada é de extrema importância para a sociedade em geral, por se tratar de um modo de informar ao consumidor de forma clara sobre as suas decisões relativas à implantação da escolha do melhor equipamento doméstico utilizador de água. Portanto, a proposta de rotulação é extremamente viável para a redução da evasão de água em nosso país. Enfim, damos como concluído nosso trabalho. Segue as referências. Uma boa tarde, um abraço a todos. Fiquem com Deus.